Estamos aqui no Comitê Pro-Democracia do Congresso Nacional, início aí da Comissão do Impeachment, do golpe, né? e o que nós estamos fazendo hoje aqui é entregar kits para todos os parlamentares com informações a respeito, tanto tecnicamente quanto politicamente, do porquê que esse tipo de ação representa um golpe. né? Então temos aqui notas técnicas, manifestações de artistas, Manifestações de juristas, de filósofos, né, de Conselho dos Bispos do Brasil, Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, então um campo bem diverso mesmo, para mostrar tecnicamente e politicamente que esse impeachment não golpe. A flor é o símbolo do comitê. Eu vou entregar para o deputado também? Isso, ela vai entregar para ele também. Aqui olha, deputado. deputado. Derrotar o impeachment. Eu peço, que você não tomou um grito, velho.